Strawberries, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui no mapa de Fidget Toys junto com a Sofia. Oi! E hoje a gente vai explorar tudo que tem aqui no mapa de Fidget Toys, é. principalmente poppets. Então, bora lá. A gente tem apertar alguns, né, pra explorar um mapa melhor. Verdade. Olha, gente, é muito bom. Esse aqui é o plástico, plástico bolha, né? Que vocês conhecem e maioria é adora. Verdade. É. Olha, gente. É muito bom. E o nome desse jogo vai estar tá aí na descrição do vídeo para quem quiser jogar, porque é muito legal. Olha quanta bolha. Sim, é muito legal. Uau! Nossa. E tem vários tipos aqui, ó. O meu favorito é esse aqui, ó. Que a gente fica subindo, que a gente fica andando aqui, ó, na passarela. É. Mas tem um monte de coisa também pra explorar. É meu favorito. Verdade. Mas tem um tem monte, monte de coisa, de coisa pra explorar. Também. Mas antes da gente explorar, explorar é. todas essas coisas, já deixe seu like. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Tá, então bora explorar agora sim. Vamos lá. Aqui e tem, tem algumas estrelinhas óculos. que a gente precisa pegar. São as Verdade. Ó, eu já peguei eu uma de cinco. Uma ó, gente, aqui a gente escalou e a gente... Pera, opa. Eita, não tô conseguindo Me... escalar. Aqui, ó. Aqui, a gente porque... veio aqui e aí tinha uma estrela aqui, só que a gente já pegou. Eita, tinha uma estrela aqui, ah, aí é. a gente já pegou. E aí a gente... Pera, eita, meio bugado. Tá, a gente vem e sobe de novo. Pra poder sair. Vamos ver se tem nos outros agora. Que tem mais dois aqui. É, eu é quero difícil. ver se tem que eu quero ganhar a estrelinha pra... É que tem estrelinhas escondidas. Ah, não tem. Não, aqui tá fechado, verdade. Então vamos ver nesse aqui. Não, esse aqui também não tem. Hum. Tá, então vamos ver aqui o que, que tem aqui. Ah, esse aqui é pra pular nos poppets, aquele que eu falei, Sophie. Vem aqui, vê. Ah, não, mas hum. esse aqui é outro. Ah, não, gente. Eu tinha visto outro. Porque esse aqui, você aperta olha, e olha isso. É... É simple dimple. Nossa... Muito bom. Ai, é um barulho muito bom. Deixa eu vou aumentar Nossa, pra vocês ouvirem. a gente não 20 porque tinha que comprar, mas esses não. Verdade. É bem. Pera, deixa eu aumentar o volume. É muito bom. Depois tá aqui. o barulho também é muito bom. Bem, é igual, né? A todos os outros barulhos, mas assim. É Olha, hum, oh, gente. Tem um óbvio também. Né? Olha o barulho. Muito bom Tem uma estrela aqui Peguei Aqui ó, vem aqui Achei uma estrelinha aqui nesse espaço, de, nesse espaço escondido Achou? Aí Olha gente, é muito bom Nossa, é muito legal Olha quanto, gente É o um mundo dos simple dimples Uau, tô, meu Deus Eu tô com 220 já apertado Eu tô com 500 Nossa, mas é É, já apertei um monte, gente, aqui, ó Aqui tem tá um o número de, de quanto que você já apertou de pop Nesse mapa inteiro é, é, Ai, é gente, caiu do mapa, pera Tá, eu tô aqui, pera Cadê você? Ai, não, eu cair Olha, vem aqui Oi Ó, oh, ali Nossa, olha aqui, gente Vamos, Nossa, eu vou explorar tudo isso aqui tem Tá bloqueado Nossa, gente... oh, não. Ai, aparece tem que comprar Ai, não, não tem que comprar Eu acho que é quando a gente conseguir Esse tanto de dinheiro aí Não, ó, você chega bem pertinho Aí depois aparece aqui, ó É, a gente tem que comprar não, Pra mim não aparece ah, gente, tem uma estrela aqui, ó. Tem uma estrela aqui, acabei de ver. Aqui dá... Da... Ah, não. Tem que... Eu preciso de quantos? É Nossa, eu preciso de 2.500 pop. pops que eu apertei. Pra ir lá e apertar e ganhar a estrela. Tá, gente, então vamos nessa aventura. Então, então vamos apertar a monte. Isso, pra gente conseguir ganhar. Vem aqui, bora. Vamos apertar... A gente tem que apertar 2.500 é. pops. Tipo, fazer... 2.500 Pops, nossa, nossa gente. É muito. Top. Ah, vou aproveitar é apertando esses aqui que eu não vi ainda. Olha. Uau! Olha o pop, que bom. É, é top, pop, pop. Gente, é agora é o momento. Pop. Eu preciso registrar isso. Olha isso aqui. 3, 2, 1 e. Gente, nossa. Barulho. É nossa. Muito bom. Incrivelmente incrível. É. Olha, gente, de cupcake. Eu... Eu vi... Olha. Nossa, de mostrar eu já vi um vídeo. É, Sim. eu já vi num um vídeo esse aqui. É muito legalzinho também. É bem diferente Esse aqui. Ó, vamos ver mais. Nossa, tem um youtuber que é muito legal. Que uhum. me mostra vários Uau. Vários... também. Ó, gente. É aqui. aqui a gente já foi, né? Aqui também tem uma caverna ali. Vamos ver o que, que é. Olha, gente, essa caverna aqui. Vamos ver. Eu quero explorar tudo. Né? Uau, tá chovendo. Vamos ver o que tem aqui dentro. Será que tem estrela? Pode ser. Nossa, que isso, gente. Olha isso aqui. Nossa, que barulho gostoso. Muito Ouçam? Muito bom e chovendo, gente Não é um fidget toy Mas boa ideia do criador, hein Esse barulhinho hum. Agora entendi por causa, que, por causa Que essa caverna tá aqui Eu também Por causa do barulho Tá, então vamos aproveitar e apertar mais Ai, aqui Pra gente ganhar Tá apertando Olha, gente. Ah, peraí. Será que aqui em cima não tem estrela? Vamos ver. Agora é que eu pensei. Calma. Ai, mas não dá, não dá pra escalar, né? Porque é de... Ah, não. ó. Eu escalei, mas não tem nada aqui. Não precisa escalar porque não tem nada. Tá, vamos procurar mais. Okay, eu tô... Hum. Eu acho que eu vi algum lugar novo aqui. Onde? Cadê você? Tô aqui. Tá, vem cá, ó. Ai, ali! É verdade. Ali a gente ainda não foi. Cuidado pra não cair do mapa. Eita, verdade. Olha, gente. Vamos ver. Eu já tô aqui, ó. É de apertar? Ah, não, esse aqui não dá pra... Ah, gente, tem que pagar isso aqui. Vamos ver os outros. Ah, acho que tem que pagar aqui. Não, não tem aqui. Eu tô aqui, ó. Pera, pra mim, você tá bugada. E pra mim tá aqui. Só que eu não tem nada pra apertar. Ó. É, gente, aqueles ali branquinhos não dá pra apertar, não. É pago é, pra não mim. Dá. Pra tá, mim vamos só ver não aqui. dá pra apertar, tá, gente? Vamos ver se eu tô. Será que tem outros lugares? Tem que completar um mob aqui. A gente ganha 100 pops. Vamos completar. Vem o aqui. Hobby. Aqui, ó. Você aqui em cima. Eu tá aqui. Tipo, sabe onde tem esses todos esses poppets coloridos? Verde, azul, é, rosa. Sim. Vai pra frente e vai indo. Aí vai ter um lugar lá na frente. Aí tá, vai estar tá escrito aqui: Complete the hobby, win, mil pops. Que é você tem que completar o hobby e ganhar. Aí, você, quando você completar, você vai ganhar mil pops. Aonde? Mas eu não tô. Eu tô aqui nos negócios coloridos. Pera aí, eu vou aí pra te mostrar. Pera. Eu tô aqui no simpoldinho. Então eu... Ah, dá pra correr. Tô... Ah, não, não, dá pra correr, não. Que droga. Pera Você tá no simpoldinho? Tô... Ou... Ué, não sei. Tem aqui no simpoldinho que eu te... acho que apago. Ah, tô te vendo, tô te vendo. Você tá me vendo aqui, ó? Cadê você? Não, não tô, tô aqui na sua mim. frente. Você não tá pra mim. Ixi. Tá, então. É, sabe nesses. Ah, sabe aí onde você tá? Sim. É. Vai pra. Vai pra. Pera. Pera, calma aí que eu vou ver uma coisa. Vai pra cima, tem umas rampas aí. Vai pra frente, isso? Lá indo pra frente. Ah, isso, assim. vai aí. Isso. Essas trampas aqui, ó. Isso aí, sobe. Aí a gente tem que completar, completar o ob Vamos completar. Eu não sei se você tá me vendo, mas eu tô te vendo. Bem é. normal, andando. Você tá aqui, tipo, comigo? Sim. Eu tô apertando aqui os negocinhos. Então eu também. Vendo? Ó, aqui, ó. Isso. Cuidado, vamos lá. Aí a gente ganha mil Como pontos. Que eu vou... A gente precisa... Vai lá. Eu, eu, eu já aqui. Reita. Não... Tá, gente, eu vou eu conseguir. Gente, pelo menos. Gente, eu não tô conseguindo passar. Eu tô conseguindo. Pera, deixa eu baixar o volume pra aqui, senão tá vai ficar alto. É muito alto. Ui, Aí, eu tô conseguindo. Tá me vendo tá passando aqui? Aí. Tá, gente. Bora lá, que eu quero ganhar mil pops. Ó, gente, isso aqui acho que é laser, né? Então não vamos aqui, vamos para os ladinhos. não no laser. Ah, não, Cuidado, não encosta. Quero é. que a gente volte tudo do começo. Tá, isso aqui tá bem fácil pra mim. É tá. Tá difícil. Porque na hora de pular, pular pra frente, né? Pro outro pop, tá bem difícil. Hum. Pro outro pop, que outro pop. Pro outro Entendi. Negócio. É bem difícil tá aqui. Isso é irresistível olha gente que legal isso aqui uh. aí passei aqui uh. a gente precisa de mil pops é verdade então eu vou mudar tudo pra gente passar esse ob e ganhar mil pops eu dou tudo pra... também passei. tá isso aqui é laser já Não. dá bem óbvio Opa, foi aí, quase. Primeiro. Olha que legal, gente. Bem diferente. Só que não se move, tá? Ó, bem seguro. Então é bem fácil. Eita! <risos> eu desconectei. Eu acho que eu não vou conseguir passar nunca. Gente, eu desconectei, mas eu vou voltar pro OB, tá? É, vamos lá tentar passar, calma. Eu tô indo aí no OB. Desconectei, mas acho que agora não vou mais desconectar não não é que não gente espera enquanto isso eu tô aqui tentando tá. quer ganhar mais copos tá eu tô indo gente esse tá, mundo aqui bastante. é bem legal que a gente descobriu sim vocês têm que vocês têm que jogar é bem legal pois é tá então vamos aqui de novo olha gente para mim não tem problema começar tudo de novo que eu também não tava no final tá eu tô passando já tá, tá, tá, tá, tá. Tá. Você já chegou Agora. aqui? Não. Eu tô na primeira. Tá, então deixa eu ficar aqui. Né? Agora eu acabei de começar aqui, meu Deus. Tá, acho que aqui provavelmente é o checkpoint, aquela é fase ter... lá. Tô vocês na segunda. Que eu sou Ou seja. Uh -huh. É, vocês não sabem mais. Eu nunca viram jogar mal. Uh -huh. Ai! Morreu. Já morri. E, gente, acho que quando a gente passar esse ob, é, a gente também pode ver alguma estrela e, e capturar. É, né? É, talvez tenha lá no final do hobby. Vamos ver. Ai, meu Deus. Ah, gente, vou ter que começar tudo de novo. Poxa, eu pensei que aquilo era checkpoint. Então não tem checkpoint, gente. Que maldade. É, não tem. Nossa, eu não sabia tinha... disso. <risos> meu Deus. Eu já tinha... A gente, vai, a gente já tá com muito negócio, né? Então a gente vai ganhar, mas ainda que tá com muito mais, né? Verdade, eu, tô, eu já tô com 609 pops. Que eu já apertei bastante. E eu, eu já tô com 378. Ó, oh, bastante. Tá. tá, gente, agora eu tô conseguindo. Eu caí aqui, né? Mas eu vou tentar não, não cair mais, porque... Assim, a gente não tem um checkpoint. Então, é isso que é chato. Nesse mundo dos fidget toys. É muito chato. Se tivesse, ia ser legal. Ia ser tudo legal. Mas, nem tudo aqui nesse mundo dos fidget toys é legal. Porque não tem checkpoint. Acabei de perceber. É, mas hm. várias coisas nesse mundo são legais. Sim, pelo menos os poppers, né? De apertar. Hum, já pensou Sim. se Eu tivesse esses coloridos que a gente tava, né? Uhum. No começo, não, a gente não ganha, né? Que... No começo a gente ganha. que dinheiro é pouco, pra mim não ganha. Não? Eu ganhei aqui, tem que apertar lá, tem que escolher. Eu escolhi o rosinho pra Ai, começar. Gente. Ah, ah. ah, gente, ixi, agora vai ser difícil. Opa, dá pra cortar o caminho aqui. Gente, Gente, eu tô pensando aqui passar, mas eu não consigo. Eu tô aqui na primeira. Nesse aqui. Gente, olha isso que eu tô fazendo. Nossa, esse corta-caminho foi bom. Eu não precisei passar em nenhuma das portas. Como que você fez? Eu passei de lado aqui. Eu sou boa desse, de negócio do ah, De falei. lado. Ah, eu vou fazer. Nossa, é muito legal. Ideia. Gente, que legal, uma dica pra vocês, hein, que é quem é bom de fazer assim de lado, essa técnica de lado vai conseguir, ou quem ainda não, tipo, não conhece, pode treinar, porque é mais fácil Gente. do que ficar, fazer a técnica do bug e às vezes não funcionar. Gente, eu eu tô até agora aqui no, nos primeiros. Vai, você consegue. Eu não tô nem nas portas, tô. <risos> Gente, ela já passou um monte, né? Ela é bem rápida. Verdade. tá Olha, é bem colorido aqui gente. Vai. Eu tô adorando vai. isso aqui. Vamos ver. Ah, o final é ali, ó. Eu já tô chegando no final. Nossa, mar Já? É, não é muito grande não, gente. Mas até que é legal esse óbvio de passar. Pra mim, aqui tá bem difícil. <risos> pra ela, eu acho que tá fácil, né? É, pra Porque mim tá bem é fácil. Mestre. Não, mas eu não sou mestre. Não sou mais. Não, eu tô falando que você é, é muito boa, tipo, muito mesmo. Tá bom. Então. Ah, deixa eu ver aqui, gente, isso você aqui não é morre bem fácil. Quase né? nunca. Aqui não é. Aqui não é. Opa, meu Deus. Aqui não e é, é, é só você pode ser vergonha. bem longe, né? Ah, não, eu encostei. Eu tava, eu tava no terceiro, aí eu encostei. Vixe, gente, Antes não tá dando pra fazer a técnica. Eu até o final do vídeo. Uhum. Não tá dando pra fazer a técnica. E agora, gente? Não tô entendendo. Será que pode em qualquer um? Eu acho que sim. Poxa. Ah, gente, poxa. Ah, eu voltei do início. Ah... Pra mim, você não tá aqui. Poxa. Meu Deus, gente, que estranho, não, gente, eu não vou conseguir passar, porque eu já passei até o final e eu não consegui, então se eu passar de novo eu vou ficar estressada, porque aqui o Lá tem que escolher, chato demais. Nossa, gente, e Olha, lá não dá pra fazer a técnica. É muito difícil. Sim, então não vai dar pra fazer esse hobby aqui, entendeu? Então vamos terminar aqui o vídeo. Com esse pop aqui, ó. Oi. Eu nunca vi um pop assim, gente. Que é triângulo. Que legal. Será que dá pra Cada... cortar? Não. Cadê você pra gente encerrar o vídeo? Pera, deixa eu ver se você tá no meu server, né? Que eu acho que não. Não, você não tá no meu server, gente. Que? Nossa, então o foi isso. Eu... Por isso que você não tava me vendo. <risos> Foi por isso, então Eu não sabia, gente Que eu não tava no server dela Mas, né, tudo bem Então vamos encerrar Esse vídeo aqui E tchau Tchau